o programa Empresários em Destaque desta terça-feira vai falar sobre conceitos de sapatos. Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar essas questões? O empresário Williams Moreira dos Santos, a quem desde já dou aqui as boas-vindas. Williams, seja muito bem-vindo ao programa Empresários em Destaque. Uma grande alegria e uma imensa honra recebê-lo. Obrigado pela presença. Viu? Eu que agradeço. Agradeço pela oportunidade que dá um espaço para quem está realmente tentando crescer no mercado de trabalho. Que legal. não? É, eu, essa é a missão do programa Empresários em Destaque, da visibilidade para os empresários aqui de Santa Bárbara do Oeste e também, claro, né, das cidades vizinhas. E eu queria é, começar nossa conversa aqui, quando a gente ia falar sobre conceitos né, de, de sapatos, eu acho que é uma questão que, em linhas gerais, acho que todo mundo já pensou é, em levar um sapato para consertar. A questão eu gostaria muito de saber é... Quando vale e quando não vale a pena? Gostaria que você precisa falar sobre isso. É, hoje a gente tem que avaliar muitas, muitas questões hoje. É, a questão de é, a parte de fornecimento de calçados que hoje se encontra no Brasil. A gente tem muito o que perder com a pirataria, né? Que seria as coisas que vêm de fora. Cá. Sim. Então a gente acaba perdendo um pouco da qualidade do que a gente oferece para o cliente. Então a gente tem que brigar nesse mercado de trabalho também. Então entra esse consenso de a pessoa que tem o calçado e tem o um apreço por aquele calçado e tem a questão do valor, então a gente tem que avaliar um, avaliar um termo geral. Deixa eu entender o que você está falando, você está dizendo que consertar um sapato de produção nacional, é, tem, existem mais possibilidades do que um sapato vindo de fora, aí? É você está dizendo? Hum, não assim é, a 100% dessa forma, seria o quê? É, Muitos calçados que vêm de fora vêm com a qualidade inferior. Por quê? Por conta da pirataria. Muitas das vezes não vêm também. Mas a questão é valores dos calçados que vêm de fora. Então, às vezes vamos supor, se eu compro matéria-prima aqui no Brasil, eu sei que a matéria que eu estou comprando tem que ser a matéria de qualidade. Então, tem um valor pela matéria. Então, aqueles materiais que vêm de fora, que são esses calçados piratas, então tem um valor mais simbólico. Então, muitas das vezes, não compensa para o cliente querer arrumar um calçado dessa maneira. Porém, também, o cliente ele tem um apreço pelo calçado, por mais que seja mais simples que for. Ah, vamos, vamos dizer um valor. Um calçado hoje custou hoje 80 reais, assim, para você, digamos. E o valor da minha mão de obra, no caso, seria para trocar uma sola, um exemplo. Sim. Hoje, vamos supor eu estaria que em torno de 55 a 60 reais para fazer a troca de uma sola, um exemplo, tá? É, aí você vai falar assim, poxa, mas eu paguei 80, mas às vezes o, o apreço pelo seu calçado, você vai falar assim, poxa, eu não vou achar desse porque esse aqui foi uma edição única, foi uma coisa, foi uma coisa, uma coisa momentânea, então eu não vou conseguir achar outro igual a esse. Então tem essa questão também, e aí vai também do cliente olhar para isso né? E, hum. e também vai do cliente também me perguntar se, assim, se realmente compensa. Então, nessa parte eu vou falar que não compensa né pelo valor, Sim. mas pelo preço do cliente acaba compensando. Ah, entendi. Ou seja, o relacionamento afetivo Isso. que o cliente tem Isso. pelo sapato, às vezes Isso. ele ganhou aquele sapato de hum. alguém, por esse aspecto você acha Bom. que compensa? Isso. Principalmente quando os materiais são de boa qualidade. Vamos supor, a, Vamos dizer que você tem algum parente querido que veio a óbito, Sim. por exemplo. E esse parente querido para você, ele, ele deu uma coisa que te fez muita. Fala. É, te fez lembrar de muitas coisas na sua infância. E, e se passaram anos, esse, ele, ele não perdeu a qualidade. Porém, teve um extravio, alguma coisa bateu, ou, ou, ou fez algum. É, Fala. Algum rasgo, algo do tipo. E você tem muito apreço pelo aquilo. E como aquilo lá foi de gerações passadas, não tem um, uma maneira de você chegar aí e falar assim, não, eu quero um novo. Tá. Então a única pessoa que vai poder te auxiliar nessa parte vai ser nós, nós sapateiros. que a gente vai lá, a gente procura o material adequado, a linha adequada, o procedimento para fazer adequado, para não ter um extravio maior. Entendi. Eu quero, é, nessa nossa conversa, é... Concentrar um pouco aqui a, a sua fala na questão do conserto dos sapatos femininos. Queria saber, quando a gente está falando de sapato feminino, quais são as principais demandas que as mulheres levam lá para você e o que elas pedem para consertar? Hoje, eu acho que hoje, se for para daqui até 10, 10, 15 anos, a maior demanda é a troca de, assim para alguns clientes eles chamam de saltinho. Mas okay. para nós que somos, que, somos, que, assim, que já trabalha nessa área, o, o nome se fala taco. O que, que é esse, esse taco? É, a, é aquela pequena borracha que vai na ponta do salto. Aquela que segura todo o peso da pessoa. Então aquilo lá para gente se chama taco. Para os clientes que não conhecem, lógico, né? é, se chama saltinho. Então esse aí é um, é, um das, é, um, é um dos fatores maiores que vem. Tanto também assim para feminino quanto masculino também. Muitas, muitas assim, das vezes a gente, a gente se depara com é, calçado masculino, que simplesmente a sola está intacta, a parte da frente, né, que é onde você apoia o peito do pé, e a parte do calcanhar, onde ele tem um apoio mais, mais do peso do corpo, ele começa a danificar. Então a gente também faz esse, esse, esse procedimento de troca do salto, entendeu? Do, salto, do saltinho, no caso, né? algumas pessoas Então a maior demanda hoje é a troca de saltinho, que é o taco. É uma coisa que estraga muito rápido, porque você imagina, é, tem salto que é de 3mm, tem salto que é de 5mm de espessura. Então imagine você, esse salto, <coughs> suportar é, 60kg, Sim. 80kg. Então o desgaste é muito rápido, muito rápido. Então é uma coisa que vem frequente, principalmente agora no frio. É uma época que o, as mulheres usam, usam bastante bota Então é uma coisa que, tipo assim, esses calçados ficam parados, sei lá, cinco meses Aí começa a vir a usar de novo, ou estraga mais fácil Porque estava parado, e acaba ressecando ou acaba derretendo Então hora você, a hora que o cliente vai usar, acaba danificando Então é uma coisa que sempre está sempre vindo Coisa que não para de vir esses, esse taco que você se refere ele é feito de, de que material? Ele? ele tem plástico, né? E o outro é polietano. Esse polietano é, é um que os nossos fornecedores falam que faz menos barulho do que faz menos barulho do que o. O de é, plástico? O de plástico. Perdão. Que legal, que legal. Falando do. saindo do calçado feminino. Para o masculino Aí nós estamos falando então dos sapatos dos homens Quais são as principais demandas que eles levam para você? A maioria, a maioria são sapatos sociais Sapatos sociais É uma das coisas que mais entram lá para mim é, Colagem é, dá, fala, engraxar Que é passar aquela pasta para dar aquele bilho Alçar coisa no, no calçado é, Troca de sola bem constante Que é mais é, pinturas, pinturas que a gente também faz pintura em calçados também, né? Desde quando o calçado aceita o nosso o nosso esquema de pintar, que seria couro, entendeu? Mas tem alguns tecidos também que aceitam pinturas. Então esse é o maior parte assim da parte dos calçados masculinos. É, colagem, pintura, é, a troca de salto comum, eu falei para você também, né? E, e engraxar. Há um pouco que vem assim também, tênis. Só que o tênis é um cuidado um pouco a mais. Porque nem é, todos os tênis aceitam é, a maneira com que a gente faz o trabalho. Que nem o, o sapato masculino social, ele aceita a colagem e aceita a costura, né? Que tanto a costura vem original de fábrica, tanto a costura a gente pode colocar manualmente. Então nos tênis, não... Alguns tênis não aceitam esse tipo de processo, então aceita só a parte de colagem. Então, é, esses são os maiores fatos, tênis, tênis e o sapato social. Willis, deixa eu aproveitar e fazer uma consideração aqui, é uma observação minha, uma leitura minha, também não estou dizendo que está certa, tá? É, quando você fala de engraxar, é, eu observava no passado, é, quando tinha muitos garotos que, que engraxavam os sapatos eu percebo hoje um número muito reduzido, para ser sincero, às vezes até já faz um certo tempo que eu não vejo. Esse processo de engraxar foi substituído, é, hoje é feito pelos sapateiros a, a partir de uma máquina, como é que é feito isso? E o resultado é melhor? O que, é que você falasse sobre essa questão? É, a questão de a gente engraxar calçados funciona tanto tanto manualmente como, como em máquina. Manualmente a gente tem aquela questão de, de ver como que o calçado vai se comportar diante a parte de você passar a graxa, é, a parte de você escovar. Quando é maquinário, que seria é um como é que fala? é uma escova rotativa, é, corre o risco também de acontecer algumas avarias. Sim. Então é poucos que a gente faz ele na base de maquinário. E a maioria que são feitos hoje são, são feitos à mão. Aí você falou pra mim a questão que foi se perdendo essa essa, essa como fala Essas, essa, essa doutrina de ter pessoas engraxando calçados no meio da rua. É, eu acho que isso vem também de geração, né? Quando a gente passa, quando os pais passam informações informação mais pro filho, ou o filho vê o pai fazendo aquilo ali, acaba tendo um apreço pela, pela, pela questão de trabalho, né? Então acho que foi se perdendo com o decorrer do tempo mesmo. Então hoje a gente não vê mais pessoas no meio da rua né, fazendo esse tipo de trabalho. Aí acabou indo para um salãozinho que é uma sapataria. Então muitas pessoas não vêem mais isso. Assim, ser por conta disso também. Que legal. Bom, nós estamos conversando aqui com o Williams Moreira dos Santos sobre conceitos de sapatos. Nós vamos agora para o nosso intervalo comercial. A gente volta na sequência, um minutinho só e nós já estamos de volta.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 Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira conversa com o empresário Williams Moreira dos Santos sobre conceitos de sapatos. Williams, eu queria que aproveitar esse início do segundo bloco, para que você faça um pouquinho né, da sua história é, empreendedora, para a gente entender a, a relação empreendedora com a escolha da área do conceito de sapatos. É, vamos lá. No começo do que eu vim para cá em 2008 o estado de São Paulo sul do Norte né artista e eu vim com o intuito de tentar crescer na vida né como sempre saio lá com esse intuito e é, se abriu várias portas para mim é, a primeira porta que abriu foi foi com meu irmão que nesse caso nessa época ele era ele era chaveiro nessa época então eu tive um pouco também de experiência na área de chaveiro nessa uhum. época Porém, a gente não acabou dando muito certo nós dois. E nesse meio tempo aí eu tinha que ir a, ir a procurar uma, uma outra maneira de, de tentar ganhar um, a vida. Né? Rapaz novo, na época 18 anos, 18 para meados, isso, 18 para meados de 19. Então eu tinha que achar um, um meio de, de ganhar a vida. Foi aí que eu conheci essa área, que é a área de sapateiro. Nessa área aí eu fiquei, nesse começo de tempo eu fiquei três anos, eu, isso, três anos. Porém não foi os três anos seguidos. Foram três anos, tipo, um ano eu fiquei lá e passou-se dois anos, eu perdão, um ano eu fiquei lá, aí, aí no próximo ano eu entrei para uma empresa, que era a ramo de gráfica digital, né? Trabalhei com eles um ano e meio. Eu voltei, saí da empresa, voltei para a sapataria novamente Fiquei mais um ano com ele de novo Voltei novamente para a mesma empresa de gráfico que me chamaram de volta E eu acabei saindo de novo O que aconteceu? Voltei para a sapataria de novo E eu não achava que eu ia ficar lá E realmente não fiquei próxima, Aí entrei para a próxima empresa Que é uma empresa muito forte da região de Santa Bárbara Hoje ela é, é multinacional ela é, ela tem um valor, eu acho, muito grande no mercado mundial para nós todos Fiquei lá oito anos E dentro desses oito anos que eu fiquei lá Eu tive uma, uma pausa Uma pausa, isso, isso me era de cinco anos de empresa Aquela pausa que eu falo assim é, Fiquei um pouco meio, como é que fala? Não focado 100% na empresa E eu acabei tendo aquela curiosidade de voltar a ver os meus colegas antigos aí voltei para ver eles e tal e acabei dando suporte nesse meio tempo de trabalho a mesma pessoa que me ensinou a trabalhar como sapateiro e se passaram cinco anos que eu tinha ido lá conversar com ele e tal o que aconteceu desses cinco anos não mudou nenhuma rotina em relação como que faz um conceito de calçados dentro da minha cabeça então resumindo fiquei cinco anos fora na, é, mais de cinco anos fora, né, no caso, né, que teve a, a estadia de outras empresas, mais de cinco anos fora e não mudou, falar, a minha postura de do trabalho em relação a área de sapateiro, foi aonde que veio aquele aquele plim na minha cabeça. Porque? Por, por, que, isso, por que, que eu estou assim trabalhando para outros se eu posso simplesmente tentar caminhar com as minhas próprias pernas? E essa ideia foi, foi amadurecendo Não foi amadurecendo na hora que deu disciplina Foi amadurecendo Porque onde que eu trabalhava o, o piso salarial era Era muito bom Muito bom mesmo Então a gente, eu fiquei com o pé atrás Com receio de perder aquilo, aquela Toda a minha carreira Que, que por fim acabou com oito anos né? De perder toda aquela minha carreira De, de assim, perder todo aquele respeito Dentro da empresa Respeito assim, é né? o meu espaço que eu quero dizer na empresa e, e, e passar dois, três meses eu ficar desesperado porque não deu certo o meu, o meu, os meus pensamentos. E, e foi amadurecendo aos poucos, foi amadurecendo nessa, nessa brincadeira de, de tentar virar o próprio negócio, ter o próprio negócio, foi, foi vindo a ideia. Ah, é, onde que eu vou conseguir tais os materiais? Que seria o, o básico para começar. Isso eu fui pesquisando. Fui pesquisando com um amigo, com outro amigo, com meu irmão, com o próprio sapateiro que me deu toda a orientação do que eu sei hoje, entendeu? Que hoje eu agradeço muito a ele por conta disso. E ele falou assim: Não, você quer? Vamos atrás. Aí veio uma bancada, veio um, é, fala, veio um esmerilho, que é um esmerilho, né? É, veio uma máquina de costura ver uma braqueadeira, que é onde a gente dá o polimento e dá acabamento ver uma outra máquina de acabamento para mim e, e ver a máquina chave que é a máquina que a gente fala que é a máquina de remendo que é aquela que a gente usa para fazer pequenos detalhes em calçado que é uma coisa única, é uma coisa muito, muito cara e o que eu tinha mais medo de consegui, que era esse material aí depois disso daí eu falei, não, agora vamos colocar o pé no chão Vamos tentar coincidir os meus horários de trabalho que eu tenho na, na empresa com esse trabalho aqui fora. E com isso veio a ajuda da minha esposa. Né? Ela aproveitou para me ajudar também. Então, junto com ela, eu consegui engatilhar. Quando eu pensei que não, estava andando. E agora, com a fé de Deus, estou andando sozinho. Que legal, que legal, que bacana. Deixa eu aproveitar é, e te perguntar uma. uma eu acho que um procedimento dentro das sapatarias que ela é praticamente um, uma regra né, da classe de vocês que é a questão da retirada do calçado. Eu queria muito saber, no seu caso, existe tempo quando o cliente não retira e deixa lá ele vai para a doação, não vai? Como isso é tratado combinado com o cliente? É, existe o tempo, sim. Hoje tem que existir o tempo, né? Hoje, como a gente trabalha... É, sempre com demandas grandes, então a gente não consegue segurar aquele produto por muito tempo. Vamos imaginar que a gente tem um, um espaço aí de 10 metros quadrados. Nós, aí lá tem, lá tem maquinário, tem material que a gente usa, matéria-prima, tem balcão. Então tem um espaço ali para cada coisa. Vai chegar um certo ponto se, que a gente tem tanto material que a gente não vai conseguir ter um espaço para outras coisas que seria outra demanda de produto, outra demanda de materiais. Então, no caso, essa questão de, de data, de saída, de entrada, é para a gente ter esse, esse controle, controle e organização, né? Porque e ainda e ainda também a gente não é, a gente não perder é, esses calçados e também é, as para a gente não perder o nosso trabalho também, né? Então, a gente tem que colocar uma data de entrada, tem que colocar uma data de saída e tem que, e tem que colocar também uma data de retirada após essa data de saída e é para evitar o acumulamento de materiais que não, que não faz mais parte. Né? Se a gente já consertou, se já deu a saída, o cliente ele tem que vir retirar. Senão, tanto ele vai perder quanto eu vou perder. Então, hoje, é, geralmente a data de prazo de entrega de material que eu dou para o cliente hoje é... O, mais, o máximo sim, seria de uma semana e meia da entrega, agora para o cliente retirar a partir da data de entrega 90 dias caso contrário, ah, o cliente não consiga vir retirar, se ele entrar em contato comigo dentro desses 90 dias a gente ainda consegue consegue segurar, você fala assim, não, ó, eu estou indo aí tal dia retirar com você eu passei por tal coisa, porque a gente não sabe como é que está a vida do ser humano, sim. certo? A, a, a gente está preso dentro dentro da loja, mas o mundo lá fora está andando. Então a gente não sabe. Então a gente pode ter esse, esse, esse bom senso também, né? Mas a data realmente mesmo para tirar mesmo é para que não fique acumulando material. Tá, e nessa linha é, da questão da retirada, é, recebimento do serviço, como é que funciona? Geralmente assim, é assim. Hum. Muitos clientes, às vezes, abordam a gente via... Via celular, né? Que hoje, é, hoje o forte é o WhatsApp, no caso. Né? Geralmente eles abordam a gente pelo WhatsApp. Só que eu, eu falo para todos os meus clientes que a gente não tem, a gente não consegue avaliar um produto vendo, vendo assim por imagem. Porque muitas imagens vêm imagem boa, entendeu? A, é, a maneira com que a pessoa tira a foto fica menos visível, mais visível. Enfim, quando a gente. A hora que o cliente chega pra gente com o material em mão, não é aquilo que a gente imaginava que estava no. no na foto Ou seja, aí dá pra não dá para passar orçamento através do WhatsApp Então, não dá para passar o orçamento a, através do WhatsApp Então, o que que acontece? A gente vem com o produto A gente faz a avaliação na hora, ali junto com ele entendeu? Explica o que está acontecendo Explica a maneira como que vai ser feito o, o trabalho entendeu? O material que vai ser usado certo? E, e passa o valor para o cliente Nessa hora, a gente também passamos a a data de entrega é, Vale ressaltar que nem todo mundo tem um tempo grande de espera Mas a gente também tem um tempo realmente de trabalho Tem pessoas que realmente têm a necessidade Vamos, vamos dizer assim é, Assim você mesmo Ô, William, é, eu trouxe esse, esse sapato masculino aqui Só que ele está descolado, cara E eu, eu amanhã eu tô indo viajar para, sei lá em São Paulo Só que eu não consigo comprar nada agora e eu gosto muito desse calçado. Então, tipo assim, não é que eu vou querer passar o, o seu calçado na frente de outros, de outros trabalhos que já está agendado Mas, nesse caso, a valendo na hora é uma necessidade. Entendeu? Então, existe casos necessitados. Sempre vai existir, né? Sim. Então, a gente assim, também tenta priorizar essas, essas, essas coisas. Eu estava até comentando, semana passada, com a minha esposa, em relação a... É, desculpa falar, tá? Sim. Em relação à bag de motoboy. Sim. Às vezes é, a gente olha assim, o motoboy faz é o quê? Entrega. Sim. O quê que Deus não pode entrega? A bag. É. Aquilo ali é, é, é, o, é o, o costume o e trabalho dele, entendeu? Então, vamos supor, se ele chegar aqui hoje pra mim e falar que precisa para hoje, é, é só realmente se não tiver condições de consertar aquilo. Porque se tiver condições de consertar, eu entrego no mesmo dia. Por quê? Porque eu sei que a maneira é o, é o, é o instrumento de trabalhar. Que ele tem dinheiro, ganhar o dinheiro, entendeu? Então é assim que a gente funciona. A gente passa o orçamento, entendeu? Passa a data de entrega, bonitinho, certinho. Vai ter casos que vai ter aquela prioridade, realmente. Sim. Não porque a pessoa tem uma, é, aquele capital maior, né? Tem pessoas que também olham para isso, né? Sim. Mas não. É, às vezes é a necessidade da pessoa mesmo. Tem necessidade que a gente, a gente tem que ajudar. A gente tem que entender.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 Santa Bárbara, aberta de terça a domingo, das 18 às 23 horas. Pizzaria O um Amor de Pizza, em prova uma vez, vira freguês. Tec tem bom atendimento, Tec tem velocidade, Tec tem digital e fibra ótica, Tec tem suporte rápido.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 Estamos de volta aqui para o terceiro e último bloco do empresários em destaque desta terça-feira que conversa sobre conceitos de sapatos. Quem está aqui comigo conversando, debatendo e aprofundando esse assunto? O empresário Williams Moreiras dos Santos. William, eu queria aproveitar a oportunidade da sua presença aqui e te perguntar. Além do sapato, é, existem outros serviços que um sapateiro também faz, que é a questão do conceito de bolsas, malas e mochilas. Como é, que, como é que você organiza essa questão? É, como posso dizer? Hoje, hoje a gente tem que ser um pouco meio eclético, né? Antes, antes quando se falava sapateiro, era o quê? Calçados. Você não, via, você não via nada a mais do que isso. Se visse alguma coisa a mais, seria cintos. Algo a mais. No máximo. Né? No máximo. Hoje a gente tem que estar tá bem amplo, hoje, porque... Não tem necessidade só nos calçados. Uh, hoje, hoje, os nossos clientes tem um, várias necessidades. E a gente, a gente vai falar assim, quem que vai arrumar uma, uma mochila? Uma costureira não tem um, um fala uma estrutura, uma costureira, tá? Costureira de roupa que eu quero dizer. Ela não tem uma estrutura para costurar uma, uma bolsa. Ela não tem um, uma máquina que suporte esse tipo de. Esse tipo de material. E quando o sapateiro antigo era só calçado, mas com o tempo foi modificando. Né? A, gente foi, a, gente, a gente foi pegando. A gente não, eles foram pegando o espaço que, que tinha, as necessidades dos clientes foram modificando. Então, coisas que veio que talvez quem foi sapateiro há anos atrás não esperava que hoje ia ser dessa forma. Então, hoje a gente consegue dar o suporte para bolsas, consegue dar o suporte para mochilas para mala isso porque a, quando é, eu abri essa padaria eu já avisei isso também porque o, o a pessoa que passou todo o conhecimento também já tinha essa estrutura né então a a necessidade de também tá nessa área de mochilas mala de viagem bag costuras mais mais pesadas entendeu que é em couro mais grossos essas coisas então a gente tinha que se adaptar a isso daí e nisso aí a gente, tem, a gente pesquisamos, vamos atrás, máquina adequada, entendeu? agulha adequada, linhagem adequada, material adequado para poder trabalhar com isso. E vai ter coisas que realmente a gente só vai conseguir dar o suporte a gente sentando, quebrando a cabeça e pensando em como é feito aquilo dali. Porque vamos dizer, o sapateiro já conhecia como era feito o feito os calçados já tinha um, um pré-mold entendeu um, uma forma é, já tinha um gabarito para aquilo dali então é uma coisa que estava sempre constante acontecendo é, se a gente pega uma sapateira de 20 anos atrás ele, ele monta um calçado de olho fechado porque já é uma coisa que já vinha de antes já só que como foi foi se modernizando né então, veio aparecendo aparecendo e essas coisas para a gente dar, dar, atenção, dar atenção no trabalho também, né? Você falou uma coisa que eu acho muito interessante, né? Todas as profissões, elas sofrem as suas atualizações. É até um trabalho artesanal, que é o de sapateiro, você acabou uhum. de dizer, né? Hoje não é só sapatos, uhum. né? Mochilas, enfim, e outros itens. É. E aí a gente tem que, que pensar como um todo, né? Que vamos, vamos imaginar assim, vamos dizer que hoje tem uma linha de produção de assim de mochilas. Se, eu, se a gente parar para pensar, é, a mochila ela é montada do zero, certo? São parte por partes. Então são, são montadas depois que elas são realmente fechadas, Sim. que é para ficar nesse formato. Então nós que somos essa A gente tem que tentar entender como que ela é montada, como que eu posso desmontar, aonde precisa fazer o reparo e pensar como a gente vai ter que remontar. Então é, acho que como eu falei para você a gente teve que ir se adaptando com as coisas para poder é, falar é, alcançar outros lugares né, que no caso outras ser isso né? outras demandas também né e hoje graças a Deus é uma coisa que tipo assim que sempre a gente faz concerto principalmente mochilas infantis que é uma das coisas que mais aparece a gente fazer concerto porque a criançada não tem muito, assim, cuidado com, com as mochilas, entendeu? Com calçados também, calçados de criança é uma das coisas também que dá muito extravio no dia a dia. Então é uma coisa que a gente faz, faz sempre. Que legal. Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre é, o revestimento do salto, que existe uma técnica para isso. É, uh -huh. né? Revestimento de saltos, a gente, hoje, pra gente fazer um revestimento de um salto hoje, é já tem materiais específicos né tanto quanto sintético quanto couros tem que ser materiais finos certo resistentes e que tem uma uma grande elasticidade porque os, os saltos hoje eles são como é que fala eles são e tem várias formas né tem salto tem salto ponto agulha salto grosso salto médio alto baixo então todos os materiais que a gente usa tem que se adaptar a esse tipo de curvatura. Além de se adaptar, tem que também ter um, um contraste, ou seja, de acordo com o sapato ou sandália que o cliente está levando para você. Então na hora desse, desse tipo de trabalho, tem a avaliação de cor, de material, se o cliente não aprova aquele material, daquela cor, a gente tem que ter o um trabalho de fazer a pintura, então a maioria das cores hoje não são cores primárias, né? antigamente era o básico, né? preto, branco às vezes vermelho, ou vinho marrom, hoje não hoje a gente tem um, é, imensas cores de calçados principalmente no sintético né? então a gente tem que tentar fazer esse revestimento de acordo com o que, como que está a sandália ou o sapato do cliente nessa linha preciso saber também da questão da diminuição do salto das mulheres, diminuição de salto é, vem Vem assim com frequência, vem assim com frequência, porque quando as mulheres são novas elas não ligam muito para a né? mas mal sabendo que futuramente tem um, um leve desgaste, tanto joelho como tornozelo, é uma coisa é meio, meio complicada. Se, a, se hoje as mulheres fossem pesquisar realmente se fizesse bem usar salto alto, elas não usariam. É, é só um detalhe só, tá? Sim. E como é que fala? Hoje a gente diminui salto é, a base de avaliação da plataforma, ou seja, da base de apoio do calçado. O que, que é essa base de apoio? É aquela, é aquela curvatura do calçado. Sim. Tem algumas curvaturas de calçado que ela, ela é flexível. Ela consegue ter uma leve... Olha lá, Uma leve... Esse que não é firme, uma... é mais frágil, ele consegue ter um, um pouco de flexibilidade. Sim. Então esse, esse pouquinho que tem dessa flexibilidade, a gente consegue estar tá avaliando e vendo a altura, ou seja, o, o tanto que a gente pode fazer a diminuição. Ah, é um, um centímetro, ah, é dois, ah, não pode diminuir, entendeu? Porque às vezes a gente acaba falando que pode diminuir, tá? Mas quando a gente vai olhar para o sapato do cliente, a gente não pode, mesmo tendo a flexibilidade, porque o formato do calçado, o jeito que ele foi fechado, não permite que a gente tente deixar ele mais reto, porque aí tanto quanto a plataforma e tanto quanto o material que reveste o, o pé, que seria essa parte de cima do calçado, ele acaba esticando e rompendo aonde ele é colado. Então tem assim tem tudo isso. Que legal, que legal. William, eu queria muito te agradecer, rapaz, pela presença aqui no programa. É a primeira vez que eu converso com alguém que trabalha com conceitos de sapatos. Confesso para você que muita coisa eu não sabia, aprendi muito, queria muito te agradecer e pedir também para que você nesse momento fizesse aqui as suas considerações finais em relação a todo esse riquíssimo papo que teve a oportunidade de conversar com É, assim, primeiramente agradecer a Deus, né, que hoje Hoje sempre, sempre vai estar por nós, né? Sim. Isso é uma coisa que todo ser humano tem que levar pra vida. Agradecer aos amigos meus que hoje... Não vou citar nomes, tá? Que me ajudaram na minha caminhada até aqui. Tanto quanto fora do meu trabalho, quanto dentro do meu trabalho. Próximo ou longe de mim, que também não foi só amigos próximos, foram longe também que me ajudaram. Agradecer a você pela oportunidade Imagina. de estar tendo esse, esse momento aqui comigo aqui. Dando espaço para. Assim, para eu poder mostrar um pouco do meu trabalho e, e tirar as dúvidas de muitas pessoas que hoje Sim. estão assistindo, assistindo. Né? Então, é isso. É basicamente isso. Que legal, William. Mais uma vez, muito agradecido, saúde faz, prosperidade na vida pessoal, profissional. Deus abençoe sempre. Obrigado. Viu? Obrigado, Deus abençoe. Amém. Ah, né? <risos> Você acabou de assistir aqui mais uma edição do programa Empresários em Destaque. Fique aí atento aos nossos canais para receber